Ei, hey, Ei hey, Detetives Ninja fazendo novamente aqui Porque o povo tá fazendo muito barulho, gente Meu Deus do céu é, Então, vocês vão ver as conversas do povo conversando aqui Boa tarde, Pinguim Vocês conhecem o Guido, né? O mascote oficial do CPBR. do CPBR Sim, é isso mesmo O Guido irá visitar a ilha hoje às 16 horas BR Às 20 horas PT No servidor ventilador O selo e o plano de fundos não estarão disponíveis Mas ele irá mandar postais então, gente, eu estou lendo isso para informar vocês, porque vocês precisam ter um Twitter para acessar o Clube Pinguim Brasil Twitter. E o Stamp Bob ontem apareceu na ilha, né? Aqui, ó, o Stamp Bob está agora na ilha, na, pra na praia do servidor Del Branco, lembrando, apenas o selo não estará disponível. Mas está lá mandando cartão postagem, relaxa. E hoje, gente, eu vou mostrar mais um código que saiu na outra conta. Nessa conta aqui, ó, novidades em breve. E o código se chama Ultra Jogo no Clube. É. é Ultra Jogo no Clube em Brasil. Para utilizar o código, mas eles deveriam ter alcançado mil, o meu seguidor. Mas como não alcançou ainda, vocês podem ajudar ele a alcançar. E aqui vamos utilizar o código, né? E, gente, lembrando que sexta... Eu acho que eu vou estar no servidor do branco. Ou servidor chiclete. Eu vou estar no servidor que tem menos gente. Porque eu não quero... É... É... é travando, né, gente? Então eu vou estar num no, no jogo mais... Qual era o código mesmo? Meu Deus, eu já esqueci, gente. O código é outro jogo. Eu vou usar esse código aqui faltando três dias apenas Eu não tô nem jogando, gente Porque eu não quero é, fazer as coisas e depois o, o jogo acabar Entendeu, gente? O bagulho é louco Meu Deus, olha o tanto de coisa o capacete vermelho Meu Deus do céu capacete vermelho, blusa vermelha vermelha é, O coisa de chifrudo, de corno é, mil moedas, mil, ah, eu não sei não, é, a espada, sabre de luz, o apito do, do pofo de elite, a brusada do clube pinguim, e, e outras coisas ali, muito bom, aqui ó, o servidor ventilador sempre tá cheio, então vai ser servidor chiclete ou do branco, ou friaca, provavelmente eu queria fazer no chiclete, que chiclete é bom, é bom. Eu vou entrar aqui no servidor chiclete, que eu gosto de experimentar todos os servidores. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais no servidor, no Twitter do Clube em que vocês deverão seguir eles. para tentar seguir, para manter informado sobre tudo o que tá acontecendo no Clube Brasil, né gente? Mas eu, eu enquanto estiver aqui, eu vou sempre trazer pra vocês. Esse aqui é o que não é na neve, que eu mostrei no, no vídeo anterior. E eu tô fazendo um vídeo no celular porque é melhor, gente. É melhor pra mim, o áudio está é melhor, o microfone é melhor. Deixa eu diminuir aqui. Então, gente, o que eu tava falando é melhor pra mim fazer, né, os bagulho aqui no... No celular pode sair melhor. Eu diminui é, o som do jogo porque, senão é muito alto para vocês. Então, gente, o computador está ruim. tô sem microfone. Eu nem sei mais os inter-os o Windows Inter, os, os inter que, eu, que, que eu ganhei, gente. Que eu obtive aqui. Eu não, já esqueci. Ai, o bagulho é louco, gente. Eu já esqueci, o que que eu tô procurando agora, Jesus? Ah, gente, eu vou dar pausa aqui, eu vou tentar encontrar os inter, os inter. Eu não acredito que tava gravando. Eu não acredito, gente, meu Deus do céu, gente. E o pior é que eu, eu não tô editando esses vídeos, o bagulho tava gravando, gente. Enquanto eu procurava aqui, ó, o capacete vermelho não faz nada. E agora eu percebi que apareceu aqui, ó Puff de Elite Num telefone Ó, oh, o bagulho é louco, gente O bagulho é louco Agora eu tenho um puff bugado com um puff azul eu não sei porque acontece esse bug em todos os CPPs Então, gente, esse é o vídeo Vou ter que cortar o bagulho Porque o bagulho... E o outro era brusa, camisa é brusa é, que camisa, né, gente? Ai ah, não sei, gente. Eu já esqueci. Meu Deus do céu. Eu tô aqui com tadinho no banheiro. Então, gente, espero que tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Vídeo.